Sim, A aula de hoje é importantíssima, porque eu vou mostrar para vocês como criar posts no Instagram que vendem, porque muitas pessoas ficam presas à produção de conteúdo insana, achando que estão desenvolvendo um super trabalho, dando gás no projeto e não tem resultado, acabam se frustrando. Então, por que esse tema é tão importante? Por causa desse contexto, né? que hoje... Tem que ser muito, ficar muito claro para vocês que produção de conteúdo não é negócio online, tá, galera? Produzir conteúdo é uma base importante a partir do momento que você tiver certa maturidade, mas não é um negócio, tá? Postar não é ganhar dinheiro. Essa ilusão acontece com muita gente que está começando, que está buscando ali aquele tempo na agenda para se dedicar ao seu projeto, né? E cai nessa ilusão de estar tá ali investindo uma, duas, três, cinco horas por dia. <coughs> Desculpa. Trabalhando ali num post perfeito, numa escrita, numa edição de imagem, num nugget de vídeo tal. e tal. É difícil, é doloroso. Aí tem 10 likes, 15 likes, um comentário. E isso é difícil até você ganhar atração, porque no início a gente tem poucos seguidores. Ainda mais quando a gente está criando um projeto do zero e não quer usar as redes sociais pessoais. Então, cuidado com essa ilusão de ficar só apostando que você está trabalhando no um projeto. Sim e não, a gente já vai ver por quê. Tá? Outra coisa importante, like, curtida, não paga conta. Não sei se vocês já perceberam, mas até tem uma história famosa de uma blogueira que tinha 2 milhões de seguidores e nunca vendia nada, era blogueira de moda, lifestyle, beleza, tal, então só tirava selfie, né? bonitona. E aí, quando ela foi fazer a primeira venda, uma camisa com dizeres inspiradores, tal, das 2 milhões de pessoas que seguiam ela, só 20 pessoas compraram. Então, like não é e seguidores não pagam a conta, tá bom? Você vai ver como que pode transformar os seus seguidores, a sua audiência em clientes e compradores, que aí sim se torna um negócio online. Outra coisa que vocês devem ter cuidado é essa busca por métricas de vaidade, essa prisão do ego. Né, de, ah, quantos seguidores você tem? ai ah, nossa, ele tem 10 mil, 20 mil, 30 mil, 100 mil, o que for. De novo, isso não quer dizer nada, tá? Você pode comprar seguidores, tem um monte de gente que faz um monte de técnica aí só para ter esse número que infla o ego, dá orgulho, mas que no final do dia não resulta em nada. E. Outro ponto para ficar atento é a síndrome que a gente está vivendo hoje em dia da superficialidade na internet, que é basicamente essas fórmulas e esses algoritmos nos impulsionando a produzir dancinhas de 15 segundos, conteúdos de 10 segundos, 30 segundos, um story, você vai falar da sabedoria para curar uma depressão, em né? 45 segundos. Não é muito bem por aí. né? Ah, em 45 segundos eu vou dar a dica que vai te dar liberdade financeira para o resto da vida. É? A gente cair nessa síndrome de busca constante de conteúdos superficiais, curtinhos, só porque o algoritmo diz que é bom, ou só porque tal guru falou que é importante você postar tantas vezes ao longo do dia... É, stories com perguntinha, usar todas as funcionalidades de tal forma e blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá sempre vai ter né, a fórmula do momento e, às vezes, você abrindo mão da sua autenticidade, da sua verdade, da, do, do seu servir, só para se encaixar numa dessas, desses hackzinhos, você acaba contribuindo para essa cena, meu hoje em dia, de pouca profundidade, muita superficialidade, só em busca... Da, do, do algoritmo perfeito. Né? Então, cuidado com isso. Tá? Por isso que esse tema aqui hoje é tão importante. Agora, alguns princípios que vocês devem é, se atentar. Tá? Por enquanto, todo mundo bem né? ouvindo. Show de Primeiro princípio, na hora de você criar posts, criar conteúdos, principalmente para o Instagram, né? que é a rede mais democrática hoje em dia, que a maioria das pessoas estão presentes não exigem o um nível de edição e sofisticação muito grande, né? Você, para começar perfeito ali, começar gerando valor, você não precisa focar em muitas coisas, tá? Para quem tem dificuldade de pensar numa linha editorial, todas essas palavras e expressões importantes aí, para a galera que fala muito produção de conteúdo, um então, calendário de conteúdo, e aí quando vai produzir daquele branco e fala, "Fudeu, eu não sei o que, que eu vou falar para como que eu vou falar, o que eu vou falar, né? Quem já sentiu essa dor aí de não saber o que postar num dia e tal? Eu vou, o que eu vou revelar aqui para vocês vai acabar com essa dor para o resto da vida, porque vocês se fizerem um trabalho profundo, sério, de conhecimento de quem você quer ajudar, servir, transformar quem é o seu cliente, né? Que isso tudo a gente acaba envelopando num exercício, numa reflexão que se chama o mapeamento do seu avatar, que é a representação do seu público-alvo, com isso daqui você vai ter conteúdo para o resto da vida. tá? E basta você focar em três coisas. Minimizar as dores e os medos de quem você vai ajudar. Estimular os desejos ou os sonhos. E quebrar todas as suas objeções em relação a seguir em frente com você. Galera, notem isso, tatuem na virilha. Minimizar dores, estimular sonhos, quebrar objeções. Se vocês dominarem esses três pontos, acabou. E aí deixa eu tangibilizar um pouquinho para ficar mais claro para vocês. Né? Algumas perguntas que vão ajudá-los nessa reflexão. A primeira é, quais são as principais fontes de dor do seu avatar? O que, que tira o, seu, o sono do seu avatar? E o que, que dá medo no seu avatar? São subcategorias dentro dessa maior pergunta da... Dos, das dores, dos medos né? aqui eu vou dar alguns exemplos do meu avatar né? que provavelmente a, a maioria de vocês aqui vai se identificar é, quais são as dores de quem está começando e está nos, nos primeiros, os primeiros ciclos de crescimento né, de negócio online na internet, excesso de informação é sentir perdido com tantas soluções refém da produção de conteúdo estresse, ansiedade, burnout, as fórmulas complexas a pessoa se compara e se acha um merda porque não cresce tão rápido. Né? Não tem tanto engajamento, não tem tanto fã, não tem tanto faturamento. São muitas ferramentas e tem essa dificuldade técnica para dominá-las. Precisa de ajuda, precisa de parceiro, equipe, né? contratações pontuais, freelancer, suporte. Se sente enganado por gurus né? porque a galera manda fazer uma porrada de coisa e fala que vai ficar milionário de dia para o outro e quando começa... A jornada vê que não é muito bem por aí. Então, aqui são dores, são fontes de, de, de problema, de dores muito fortes hoje em quem eu estou ajudando os negócios online minimalistas. Tá? Sua vida na internet pode ser muito mais fácil, você pode focar apenas no essencial, com o um negócio online minimalista, um nomi, e parar de depender dessas fórmulas dos gurus, aí essas fórmulas complexas, cheias de obrigação, onde você, no final do dia, se estressa,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 o medo de achar que nunca vai ganhar o mínimo que precisa para pagar as contas, viver uma vida confortável, a vergonha de estar numa situação pior do que antes, porque muita gente que sai da CLT começa na internet, um dos maiores medos, o que tira o sono, é, é ter que voltar para a CLT com o rabo entre as pernas, né, com aquela, aquela auto-percepção de fracassado. A falta de previsibilidade do negócio, de um mês, de um jeito, do outro, de outro, é isso que dá, tira o sono, porque precisa daquela aquela constância de saber que todo mês vai entrar tanto, minimamente, né? se achar um merda quando não dá certo, ou ter que investir muito no início porque não tem a boa informação, os bons atalhos, depender de um trabalho que não gosta. Muita gente acaba presa até nesse próprio trabalho que acaba indo por oportunidades de curto prazo, de ganhos rápidos e acaba fazendo algo que não gosta, e acaba se sentindo escravo do próprio negócio. Tem vergonha de se expor esposo ficar vendendo porque tem uma visão errônea sobre o que é vender. É uma vez que a gente ressignifica isso para servir, muda tudo. Chora por conta da pressão do negócio, sentir ali pressionado por datas, por fórmulas, lançamentos e isso tudo causa uma dor muito grande. É sentir obrigado a fazer algo que não vê mais sentido só para marcar presença ali, porque se comprometeu com a entrega de um ano, de um curso, tá mas não dê mais sentido no curso, e aí está lá, obrigado a fazer. Então, são coisas que tiram sono. tá E o medo, vocês vão ver que então são muito conectados esses pontos, mas quando você começa a fazer um trabalho bem detalhado, você começa a sofisticar essa clareza. Então, eu já falei, né voltar para a CLT, um trabalho que eu odiava, ficar preso no trabalho... Tem aquele sentimento que a vida passou e não viveu, né? se arrepender de não viver os próprios sonhos, o tempo passar e as coisas mudarem, medo do fracasso e vários outros. Então, aqui, que, por que eu detalhei tanto? Porque cada item desse pode se tornar um post, pode se tornar um vídeo, pode se tornar uma live, pode se tornar uma oportunidade para você convidar alguém que manja sobre esse assunto para fazer uma collab. Então, tudo isso daqui, uma vez que você mapeia, se torna um rico repertório, um terreno para você ir lá e trabalhar. Tá? Porque uma vez que você começa a minimizar essas dores com o seu conteúdo, né, você não precisa resolver, porque algumas dores dessas são muito profundas, né? só vai resolver com o curso completo, com a sua mentoria completa, com a sua transformação completa. Mas então, você pode minimizar com pílulas, onde no final dessa pílula eu já vou mostrar o que, que você deve fazer para que essa pessoa, mesmo que sejam pouquíssimas pessoas, e a maioria dos meus alunos, dos meus mentorados, tem entre 500 a 2 mil pessoas ali no seu perfil do Instagram. Então, você não precisa é, ter essa pressão de ter milhares de pessoas. tá? Mas fazendo isso que eu vou mostrar, vocês vão ver como que dá para transformar isso em clientes e depois clientes satisfeitos, negócio próspero. Então, essa é a parte do minimizar medos, tá bom? Outra coisa que você pode fazer é estimular os sonhos. Então, você tem que mapear muito bem quais são os sonhos que ele busca, né? intrinsecamente, lá no fundo, de repente, os sonhos que ele não conta para ninguém, mas você sabe, por talvez já ter sido o seu avatar alguns passos atrás, hoje você está alguns passos à frente, assim, já ter um pouco mais de, de, de clareza né? do que... que é o sentimento de atingir esses sonhos. Então, no meu caso, as pessoas buscam liberdade, tá? Liberdade financeira, liberdade de tempo, né, de horários, liberdade de lugar, geográfico, por exemplo. Hoje eu estou aqui num café, ó, irado. Taíssinha, tá acabou de chegar também. Olha o pico aqui, maneiríssimo. Eu estou aqui com vocês, não, gerando puta valor, porque eu tenho essa liberdade que eu consigo, através de uma mentalidade mais nomádica e também de uma série de de decisões e de sistemas que eu criei na minha vida, eu tenho essas liberdades. Outra coisa que a galera busca, o sonho, é de não ter mais que se preocupar com o dinheiro, para si ou para a família, né? o dinheiro não ser mais um problema. Porque é muito diferente você buscar ser milionário, ter Ferrari, Porsche, que nem uma galera, aí, alguns gurus né? mostram, tiram foto, alugam, tiram foto, fazem anúncio, falam que tem, enfim. Né? É muito diferente você não ter mais que se preocupar com o dinheiro e você ser milionário, porque às vezes o custo para se tornar milionário ou a expectativa que você cria para chegar até lá pode ser muito dolorosa, sendo que você nem parou para pensar o que você quer de verdade, porque quando eu pergunto de forma profunda, não só uma vez, mas vou detalhando esse, essa reflexão, as pessoas falam que elas querem viajar mais, elas querem ter mais tempo com os filhos, elas querem poder entrar no restaurante, pedir o que elas quiserem e nem olhar para o preço menor, esses são sonhos e confortos e buscas como essas que não, não existe busca errada tá se você tem o sonho de ter um poste tá tudo bem mas provavelmente você não é muito da minha tribo que minha tribo valoriza mais qualidade de vida liberdade e experiências mas beleza não tem certo e errado tá não quero que você caia no julgamento se sinta julgado ou que acha que estou julgando é só uma questão de, de autopercepção percepção profunda né? e não o que o outro te falou que é um sonho ou que o outro te impôs como sucesso é o seu, lá dentro né? você é ficar com o pé descalço na grama, numa casa no interior você podendo comer o ovinho caipira da sua própria galinha é isso entendeu? mas uma vez que você reflete sobre isso, você vai ver que na maioria das vezes você não precisa de muito mais do que você acredita que você precisa e aí para que trilhar um caminho que vai te gerar desconforto, pressão, vai demorar muito mais do que você já pode atingir agora, que é não se preocupar com o dinheiro, então esse é um caso aqui da maior parte da galera que ajuda. Trabalhar com o que ama, viajar mais, ser um profissional referência na sua área, ser uma referência de pessoa bem sucedida e realizada para a família e para amigos, porque sim, o ambiente social, principalmente no Brasil, é algo muito importante. Poder receber amigos em casa com orgulho, não se preocupar em dividir a conta, né? Isso é super legal também. Poder juntar a galera toda japa, pede lá 800 prata e não precisa dividir com por ninguém, porque você tá bem. E assim vai, né? Todos esses sonhos aqui: morar fora, ter mais tempo, a melhor educação para seus filhos, construir um patrimônio para deixar para os seus filhos, aposentar os pais, se aposentar aos 50, ou aos 30, né? Para a galera mais nova. E assim por diante. Então, são alguns sonhos que, a partir disso, eu também posso criar conteúdos. Quando eu posto uma foto de uma viagem legal, posso fazer um texto que explore esse elemento, né? as viagens e assim por diante. que aí você vai trabalhar o desejo, né? o sonho. E, por último, aqui, quebra de objeções. Que é... Na verdade, existem três grupos principais de objeções aqui. tá? Objeção em relação ao seu veículo, ao seu mapa, a sua ferramenta, a sua ponte, a sua caixa de transformação, o que for, mas o, o seu produto, o seu serviço, tá? que aí são crenças que ele pode ter sobre a nova oportunidade que você está propondo. Tá? No meu caso, para tangibilizar, existem essas seguintes crenças. O negócio online não é mais uma modinha? que tá todo mundo entrando agora, como foi coach uma época, paleteria, restaurante vegano, essas coisas, será que funciona mesmo? Será que dá dinheiro? Eu não sei por onde começar, Tô perdido. Pô, vou ter que virar escravo das redes sociais, ficar postando todo dia, ficar blogueirinho? E se não der certo, a gente vai voltar para o CLT? Então, são crenças, são objeções em relação a, ao meu veículo, que são negócios online minimalistas. As crenças internas já envolvem as crianças sobre as suas habilidades para executar essa nova oportunidade, ou seja, um negócio online minimalista. Né? Então, as pessoas vão falar, não tenho ideia de produto, não tenho nada para ensinar, não, tenho nada, não entendo nada de internet, não consigo vender, não sei como criar um produto, tenho medo de me expor, não sou bom o suficiente, não tenho certificação. São várias coisas que provavelmente vocês ou sentem e pensam, ou em algum momento da jornada de vocês sentiram. E as externas é tudo aquilo que não depende dele, que são forças de fora, né? externas, que poderiam te afastar do sucesso. né? E aí são coisas como tempo, economia. Né? Então, ó, não tem tempo para fazer isso, principalmente para galera que está na CLT, é algo que bate muito forte. Medo do que os outros vão pensar, não tem economia para investir né? no negócio, ninguém vai comprar de mim, não tem seguidores, como que eu vou arranjar cliente, minha família não me apoia, medo de perder tudo que construir... Primeiro largar o certo pelo duvidoso, mimimi. Mim, mim, um monte de mimimi que são mimimis muito fortes e não vamos negligenciar esses mimimis, mim, mas a gente sabe que, uma vez identificados, fica muito mais fácil da gente superá-los. Né? Então, esse mergulho é muito importante em relação à galera que você vai ajudar para que você possa trazer soluções para cada um deles. Tá? Então, isso aqui também tudo pode se tornar conteúdos. Inclusive, você pode vir... Né, quando você, se quiser, pega cada um desses e você fala a resposta ou a sua visão sobre ele. E no topo você bota ali a pergunta da pessoa. Mas, Ian, talvez você já tenha visto conteúdos meus assim. Mas, Ian, eu não tenho tempo para tocar um projeto online em paralelo à CLT. O que você faz? Você bota isso lá no topo, que a pessoa vai se identificar. E aí você vai lá no vídeo, ou no texto, no carrossel, o formato que for, a imagem se traz ideias para quebrar essas objeções. Então, por enquanto está claro, galera, minimizar dor, estimular desejo, quebrar objeção. Esses pontos aí estão claros que é a melhor forma de você começar a quebrar né, todas as barreiras para a pessoa se tornar um cliente, você e você conectar com bons conteúdos. Tá? Agora eu vou te mostrar como que esse conteúdo gera venda. Muito importante dentro dessa lógica é você se relacionar num a um, tá? Principalmente no início, nas primeiras. nos primeiros ciclos, ou se você está começando, como eu sempre sugiro, por uma mentoria, uma consultoria, ou um, um formato mais de alta percepção, a venda, no início, vai acontecer no um a um, tá? Então, por isso, você tem que levar o máximo de pessoas para o direct ou para o seu WhatsApp. Então, no direct, você vai ter a capacidade de desenvolver uma escuta ativa, vai ser mais empático, você vai ter mais troca do que apenas um simples comentárioszinho debaixo do seu post. Você vai humanizar a venda, vai humanizar a troca. Você pode usar áudio, você pode mandar vídeo, que às vezes é mais rápido até do que você escrever, e aí a pessoa vai ter uma troca e uma confiança muito maior, porque o processo de vendas envolve você aumentar o nível de consciência da pessoa de que você tem a melhor solução para ela, dela ter confiança, você você quebrar as objeções já auxílio seguir em frente, então essa é uma excelente forma de você trocar no A1 e realizar essas vendas, e aí você tem que ser uma máquina de geração de valor tem que pensar de verdade em servir e bota esse desafio para você de servir mas verdadeiramente não é, tipo, dar um oi, uma carinha só mas servir pelo menos uma pessoa por dia sem esperar nada em troca, tá? porque quando você tira o dinheiro da cabeça, ele vai para o bolso. Anota essa frase, quando você tira o dinheiro da cabeça, ele vai para o bolso. Então, quando você muda a sua intenção por detrás da venda, em vez de apenas vender, servir, você começa a entender que você vai servir muitas pessoas, você vai fazer muitas coisas no seu projeto que são serviços, e só alguns deles vão ser remunerados, está tudo bem. Mas aqueles que forem remunerados, você vai se sentir muito mais legítimo para cobrar. Tá? Então, princípios importantes para você se atentar. E agora, vamos falar na prática, né? como funciona isso. Três passos simples. Tá? Como tudo que eu trago aqui, tem que ser muito simples. Você vai postar conteúdos no feed, fazer lives, abrir caixinha de perguntas sobre temas relacionados ao seu produto, serviço. Enfim, aí é a produção de conteúdo mesmo. É o post, é o vídeo, é o que for. Você vai utilizar de acordo com o formato que você fica mais confortável ou utilizar todos os formatos. Mas esse é o primeiro passo para é, você criar um conteúdo conectado com o que eu expliquei ali em cima. Tá? E aqui alguns exemplos. Tipo, lembra da dor que eu falei? Eu não tenho tempo para tocar. Então, eu criei um carrossel. Como multiplicar seu tempo para tocar seu novo projeto na internet em paralelo à CLT. E aqui né, eu vou explicando algumas dicas e no final faço uma chamada. Ou, eu, por exemplo, quando você fala sobre alguns temas e as pessoas ainda não te identificam como referência ou autoridade sobre aquilo, você bota, indica, ajuda ela a fazer perguntas direcionadas àquilo que você pode responder. Então, você bota ali, ó, liberdade de um trabalho, estilo de vida, negócio online, minimalismo e tal. Faço sua pergunta, e aí a pessoa vai lá, pergunta, e eu tenho oportunidade para não só criar mais conteúdo relevante, porque se alguém perguntou sobre isso, outras pessoas também talvez tenham essa dúvida. Então eu vou respondendo essas perguntas, criando conteúdo legal, ou entro no direct, no um a a um, né porque assim eu sei quem perguntou o quê, e eu posso ter aí uma oportunidade de venda bem interessante. Tá uma vez que você criou o conteúdo, a segunda etapa é o que? É o call to action, que é a chamada para a ação. É a chamada para uma amostra grátis. E aí você sempre leva para o direct, tá? Porque você vai ter mais oportunidades ali de desenvolver a conversa e também você exclui o aspecto da prova social negativa. E o que, que é isso? É quando você fala assim se quiser participar de uma sessão gratuita tal, bota aqui embaixo. Aí ninguém bota nada. Aí o primeiro a botar fica assim, hum, nossa, ninguém quer, deve ser muito ruim. Então, você fala, ó, se você quiser uma amostra grátis, eu já vai explicar aqui o que são as oportunidades dessa amostra grátis, você chama no direct, porque a pessoa nunca vai saber quantas pessoas te mandaram. tá? Então, você tem que dar um motivo, né, uma razão para a pessoa fazer algo. né? Então, seja... É que você está fazendo pelo bem, né, de forma pro bono uma, uma pegada mais é, de, de contribuição, seja pelo seu propósito, ou seja, é que faz parte da estratégia aí de evolução do seu produto e tal, mas contextualiza, dá um motivo. E aí você vai oferecer uma sessão experimental gratuita, tá? Essa sessão experimental pode ter vários formatos, mas basicamente é uma oportunidade de você entrar ao vivo com ela, gerar o máximo de valor nesse tempo, pode ser 15 minutos, 20, 30, até 60. Tenta não passar muito disso, porque tem que ser uma amostra, tá? E você vai trabalhar a escassez, ou seja, sempre vai falar que é para apenas os X primeiros. Apenas o primeiro, três primeiros, o que for. É, não passa de três para sempre dessa essa, essa esse sentimento de, de que não é infinito. E você define o período, porque é, você tem que ser sempre ético aqui. tá Então, se você falou uma coisa, cumpra aquilo. Não passa de três, aí você pode fazer ó, é, os três primeiros na primeira hora, se você já tem uma audiência maior. Se você não tem ninguém, você pode falar os três primeiros nessa semana. Ou nesse dia, ou até quarta-feira, ou o que for, entendeu? Então, você pode trabalhar assim o período, né? dia, semana, até mês, se você quiser, que assim fica sempre ético, né? A sua, a sua atitude é ética. E terceiro ponto, meu irmão, over livre, entrega demais, faça a melhor entrega possível da sua vida nesse momento juntos e logo depois apresenta a oportunidade de você seguir em frente para a pessoa seguir em frente contigo e ter mais acesso né então aqui você é legal preparar um roteiro com perguntas abertas então eu vou compartilhar esse mapa mental com a galera lá da tribo pés descalços e aqui tem o um link para o modelo de sessão experimental que eu uso eu usei durante 250 sessões experimentais experimentais que eu fiz lá no início cinco anos atrás então a é um modelo com perguntas abertas que pode te guiar e você pode adaptar para você mas a ideia é que você ouça, entenda e demonstre o que você manja, né? Se você vai dar uma consultoria sobre arquitetura de designers de interiores, você vai dar o seu show ali. Se você é terapeuta holístico, você vai ajudá-la da melhor forma possível a pessoa que estiver na sua frente. É que é isso, é o jogo de gerar valor, porque no final vai ser muito fluido você chegar e fazer uma oferta, né? você oferecer o seu serviço por um valor para a pessoa seguir em frente. E aí se na hora você sentir que a pessoa ficou muito empolgada, gostou muito, você faz ali mesmo, né? fala, ó, e agora para você ter um pacote de quatro encontros, dez encontros, três encontros, o que for, o investimento é mil reais à vista ou três parcelas de 400 a gente pode dividir por Pix, e tal, você me envia e está tudo certo. Dá uma data para a pessoa responder. Então, se quiser, a gente já fecha agora. Se não, te dou até o final do dia para você pensar, se organizar. E você me fala que já tem uma, algumas outras pessoas interessadas eu vou valorizando por ordem de é, pagamento tal. e tal. E é basicamente né, mostrar isso como um trabalho mais aprofundado do que vocês viram ali. E quanto mais você praticar, mais rápido vai ser essa sua evolução. Você vai ficar mais à vontade. E esse fluxozinho aqui de postar um conteúdo, chamar para um a um no direct e depois fazer uma sessão experimental gratuita e oferecer, não só você vai vender bastante, como você vai começar a criar uma visão de funil de vendas, onde a cada 10 sessões experimentais eu vendo 3, então eu sei que eu tenho 30% de conversão, 3 sobre 10, né? E isso já te dá uma previsibilidade. Lembra que é um dos maiores meses? Eu não sei quanto vai entrar, mês que vem e tal. Assim você começa a ter previsibilidade. Que a cada 10 pessoas que eu falo na semana, três vão fechar, no mês eu tenho 12. Se cada um desses pacotes eu vendo a mil reais, então eu tenho 12 mil reais, isso já te dá uma visão de que você precisa fechar, na verdade fazer 10 sessões experimentais. Aí você pode fazer mais conteúdo ou não, e depois você pode ir para o jogo do pago, que aí fica muito mais fácil você é, você controlar esse funil tá é a lógica do funil na mentalidade de funil que eu venho falando nos cursos lá na tribo também o tempo todo tá então dominando isso vocês não só vão ter um fluxo contínuo de membros mas acima de tudo vocês vão conhecer profundamente quem você quer ajudar é o seu avatar tá isso daí é fenomenal principalmente no início porque é a melhor forma de você dominar o seu negócio. A gente já fez outras lives aqui que no início você só tem que focar em passar o máximo de tempo possível com o seu público e vender para o seu público. Porque assim você vai ter validações em relação ao que você tem a oferecer, saber se está alinhado ou não, e validações em relação ao processo de compra. Porque só isso que vai te dar as bases para você realmente criar um negócio online. O que a galera tem que conhecer, Engue? Gui? Um negócio online minimalista. Que são os nomis, galera, que é uma forma diferente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 <risos> Muito bom. Beleza, galera? Então, espero que tenha ficado claro para vocês. E agora eu quero chamar aqui a Alícia Veloso, querida, pés descalço, aí que vem interagindo bastante lá na tribo. Então, ela vai contar um pouquinho do projeto dela e vai trazer as suas principais dúvidas aí para que eu possa, em uns 15 minutinhos. Ser o máximo de fator de soma na vida dela. E aí, vocês tendo dúvida em relação ao que eu postei, é, Hugo, vai ficar gravado sim. É, vocês vão colocando aí nos comentários que eu vou trazendo também ao longo, tá bom? Então, Alícia, tá me ouvindo? Tá na área? Ó, Eu não tô te ouvindo. É, galera, vocês estão ouvindo a Alícia? Só para. Fala de novo, Alícia. Agora sim. Agora sim, perfeito. Tá, estava silenciado. Sim. Bom, você está em Portugal e eu estou aqui no Uruguai, do outro lado. Internacionais. Excelente. Bem? Muito bom. Eu, eu sou a brasilienses, a castelhana. Sim, vamos hoje ter uma mentoria em portunhol, galera. Em portunhol, então, isso mesmo. Então, Alice, explica um pouquinho para a gente o seu projeto e. Qual é a sua maior dificuldade de hoje para poder eu fico ajudar? Eu fiz um roteiro porque eu sou comunicadora, então meu maior problema é sintetizar, porque eu falo muito, né? Então, para que tu tenhas uma ideia... Bom, vou te contar um pouquinho meu, meu... É, eu diria que na fronteira é meu marasmo, mas é, ele está em uma ordem, ele, é, o desordem tem uma ordem, tá? É... O que, que eu vou te dizer? A maior parte da minha vida, 25 anos, eu fui funcionária pública no Uruguai. Então, minha maior experiência é nessa parte. Mas eu não, eu não digo que eu sou multipotencial, eu sou multidiversa, multi, multi criativa. Então, eu sempre estive fazendo várias faculdades, várias curiosidades, fazendo... Tendo dois, três trabalhos ao mesmo tempo em várias áreas diferentes. Então, eu mexo com a saúde, mexo com é, medicina holística, mexo com arte, mexo com mexo com várias coisas ao mesmo tempo, porque eu não posso estar numa coisa só. Eu tenho que fazer duas coisas diferentes para não me estressar, entende? Então, nessa trajetória de vida, eu peguei um burnout muito forte porque eu trabalhava 12 horas na área pública, então eu tive que dar um, um alto nessa nessa trajetória de, de, de servidor público no Uruguai, eu sou pedagoga no Uruguai, além do mais, eu trabalhei na Procuradoria Geral da Nação. Então, são duas áreas bem diferentes, então eu tive que parar, dar um alto, três anos, e aí eu, eu me transformei, eu estive coach, mas aí, no coach, eu me especializei numa área que eu sou apaixonada, que é a área de análise comportamental. Eu fui para Minas Gerais, fui para sólides, me especializei com eles na área de, de profissional de, de análise comportamental, depois me, me especializei na área de análise comportamental na área educacional, depois me, me especializei na área de perícia, depois segui e continuei, continuei profundizando, então essa área para mim... E aí eu comecei no Brasil a, a formar coaches e a formar outros analistas e consegui formar até 7 mil pessoas no Brasil e fiz palestras em Minas Gerais, Santa Catarina, São Paulo, publiquei livros lá, foi... Ou seja, no Brasil, é, eu consegui fazer uma trajetória até que no Uruguai me chamaram de novo para trabalhar. Eu estou te contando um pouquinho para que tu entendas por que eu tenho essa complicação comigo. Aí eu voltei para o Uruguai, então, conciliar as duas coisas não dava, né? Então, voltei para o Uruguai para trabalhar, minha jornada é muito longa, não dava para conciliar as duas coisas, então, a, a questão do meu trabalho digital e tudo isso ficou um pouco descuidado com certeza. Aí deu outro burnout, porque duas coisas não dá e aí eu me achei como um, um sapo de outra lagoa dentro do, do funcionalismo público do Uruguai, Aí, já com 46 anos, eu disse, poxa vida, esta não não está não sendo, Alice, que que costumava ser 10 anos atrás, toda essa coisa que a maioria das pessoas do, da tribo tá, tá tá sentindo, uma mudança de hábito, uma mudança de valores, uma mudança de, de pensamento, de propósito, de tudo isso, e eu disse, eu tenho que encontrar meu propósito, né? E a gente começa a fazer o Ikigai e a gente se dá conta que as coisas que a gente gosta de fazer, com as coisas que a gente é, sabe fazer, com as coisas que, que o mundo precisaria receber da nossa parte, com as coisas que a gente se sentiria bem sendo recompensada por fazer, não estamos tá batendo com aquilo que a gente está fazendo, né? Mas a gente ainda precisa continuar fazendo até ter um plano para mudar estrategicamente, não sendo avoado para passar de uma coisa para outra sem ter um plano. Então, o que que acontece? Minha trajetória de vida é muito variada. Então, é logicamente que eu já fiz as 10 tarefas o Ikigai, eu tenho claro o que que eu gosto de fazer. Eu adoro palestrar, eu amo palestrar. Eu já comprovei com meus amigos as coisas que eu faço e no que eu sou boa, eu sou boa educando, eu sou boa é, assessorando, eu sou boa dando consultoria, eu sou boa fazendo coaching, eu sou boa é, ajudando, eu sou boa escutando, eu sou boa dando mentoria, eu sou boa palestrando, eu sou... Eu eu vou numa num curso de outras pessoas, eu eu, eu entro para falar e as pessoas me escutam e depois me perguntam o nome, quem é você? Porque eu gostaria de falar com você, Entende? E, e eu sou assim de extrovertida, eu, eu me lanço, não tenho problema de me lançar, não tenho problema de gravar cursos, de fato, eu já gravei vários cursos para Hotmart, vendi cursos na Hotmart, mas depois deixei de vender, ou seja, depois como que deixei de converter. E aí me frustrei, diretamente houve como uma caída e essa frustração iniciou um processo de, eu não sei como converter novamente. O é, que, que acontece? Eu sei bem o que, que eu quero fazer, com o que eu quero trabalhar. Eu quero seguir trabalhando com uma coisa que eu amo, que é a análise comportamental. No meu Ikigai, está utilizar a análise comportamental, eu também sou analista corporal, como uma ferramenta para levar, a, ajuda as pessoas para se autoconhecerem. O que, que acontece? É, tu vai dizer assim, tu conhece teu avatar? Não, eu não conheço o meu avatar, porque eu ainda estou no genérico. O que está me acontecendo, Ian? Uh, eu faço perguntas para as pessoas, para, para as pessoas, por exemplo, para para o meu para é, o meu público, né? para as pessoas que me seguem, para os posts, para pessoas que interagem no um a um, por exemplo, eu pergunto é, o, como seria bom para isso para ti, né? E cada um me responde uma coisa: ah, eu queria para a saúde, eu queria para finanças, eu queria para trabalho, eu queria para relacionamentos. Cada um me dá uma resposta diferente. E, realmente. A análise comportamental ela ajuda em todas essas coisas, em relacionamentos, pais e filhos, finanças, saúde, tá. um formulário de pesquisa, por exemplo, você pode, nas perguntas, tata, tata, me dizer como eu posso lhe ajudar com relação a isso, tá, sua maior dor, você pode me, me, me ranquear de 1 às 10, quais são... E aí aparece novamente... Uns querem isto, outros querem aquilo, outros querem aquilo, e eu sei que isso é bom para tudo, então eu fico naquela. Novamente, eu não estou nichando, eu não estou encontrando uma coisa assim para fixar meu, meu alvo, minha, minha pontaria diretamente e dizer, bom, eu vou nichar nesta questão. Para complicar mais a coisa, esse ramo de, de atuação está muito hoje... É, bombardeado na internet. Todo mundo está fazendo isso. Hoje, tu, tu, tu vê o feed na questão corporal ainda mais, porque o, o análise corporal, que não é como que o mais trabalho, eu trabalho mais com outros é, softwares, que, que trabalham com, com outras experiências, mas é, eu trato de fazer um mix porque eu não, não, não, não coloco assim. né? Eu acho que cada pessoa tem que ter uma individualização e para cada pessoa tem que ter uma uma análise especial de acordo com a sua situação. Não tudo responde e da mesma forma para cada pessoa. Para uma criança, não responde da mesma forma. Para um adolescente, não responde da mesma forma. Para, para um grupo de pessoas, não responde da mesma forma. Para a equipe, somente, por exemplo, antes eu tinha programas para, para o RH, porque eu procurava o lucro. Trabalhar com equipes para o RH, eu tinha um programa que era o Procor Programa de coaching para RH, eu vendia esse programa porque eu queria ganhar vendendo no B2B, fazendo isso porque minha minha maior meta era o lucro com programas de, desse estilo. Agora, eu tenho um propósito, quero ter um propósito de vida ajudando pessoas com isso. Então, não é, não é a questão da meta econômica, entende isso? Então, é Tá, eu estou numa disjuntiva aqui interna de de que público atender, como atender. Ontem de noite, quando a gente falou e tu me disseste tudo isso, eu disse, puxa vida, será que a vida não está me dando como que uma paulada atrás outra, assim, porque faz três meses eu tive um ataque cardíaco, né de novo eu caí na UTI... De novo eu tive que parar, aí foi quando eu conheci você, comecei o programa Ser Livre, entrei na tribo pé descalço, aí digo, poxa vida, não será que eu tenho que utilizar essa minha história de vida para para levar alguma mensagem, utilizar isto que eu sei? E de repente, ontem de noite eu pensava, será que minha história de vida não tem que ser uma coisa assim? É... Não sei... Minha história de vida é como como dizer, poxa vida, na área da saúde ou uma coisa assim, pessoas que estão no, na, na, na bord, no borde do precipício. Porque é verdade, né? A gente chega na, na, no borde, tá, tá caindo, tu sabe que tá caindo, mas tu, tu te atira igual, né? Tu, tu continua, não tu não para. Então, essa questão né eu tô nessa indecisão de, de que coisa qual é a melhor é, então eu não tô convertendo eu quero fazer eu até fiz lives eu me, me tentei fazer uma mentoria com mulheres empreendedoras que estão precisando de ajuda eu ajudei elas quando eu quis fazer a mentoria, elas já tinham se organizado com os conselhos que eu dei, elas se organizaram, agora estão funcionando otimamente, é, melhoraram o seu ranking, suas vendas, tá tudo ótimo, não precisam mais de mim, então tá ótimo. Agora eu vou fazer uma live é, amanhã para ver se eu posso... Estou falando com as pessoas um a um, fazendo o que tu estava dizendo agora, fazendo um a um, mas, é claro, cada um quer uma coisa diferente. Então, eu estou nessa claro. nessa coisa. Obrigado, Alice. Acho que foi muito claro. Dá para ver que você realmente tem uma habilidade muito boa de comunicação. Então, pô, ficou muito bom. É o, o contexto e o desafio, né? que claramente está envolvido, tem dois desafios aí. né? O primeiro, que é em relação ao público, o nicho, né? como você falou, porque a sua solução hoje ela é genérica o suficiente para ajudar diversos públicos com diversos problemas, né? e nada mais desafiador né? para escolher um nicho, um subnicho do que isso. E o segundo é em relação a, talvez, a forma como você vem fazendo essas essas ajudas num a um essas ajudas em grupo porque você acabou de vir de uma de um teste onde você ajudou super as pessoas já tiveram um monte de resultado e aí não viram mais não tiveram a percepção de que precisam mais né mais ajuda sua então uhum. vamos falar sobre esses dois pontos primeira coisa o nicho subnicho micronicho todos esses termos que a gente ouve aí, pode ser uma das coisas mais aprisionantes e frustrantes e geradores de ansiedade na vida do empreendedor. Então, a primeira coisa é você... Eu te libertar dessa necessidade do <risos> né, nicho e tal, porque isso, para quem trabalha com tópicos mais genéricos, se a gente força muito a barra no início, pode fazer mais mal do que bem. Tá? Então não tem regra única, forma de ouro que serve para todo mundo. Em geral, quanto mais específico você for, melhor. Tá? Mas quando a gente está tá numa situação talvez parecida com a sua, a gente pode ser um pouco mais flexível. Tá? Esse é o um primeiro ponto. Segundo ponto é que a gente quando entra no marketing digital, na verdade By default, os ocidentes são muito racionais. Né? Nós, no ocidente, pensamos muito com a mente, com números, com, com dados e o marketing digital. Pela vantagem de você conseguir mapear muita coisa, às vezes a gente fica muito focado nisso. Mas eu sempre gosto de trazer o elemento também da intuição, do coração, do que a gente sente mais prazer. Porque é algo muito orgânico. Então, imagina o seguinte, de todas as idades de todos os sexos, de todos os problemas que a análise corporal, junto com as suas outras terapias, podem resolver, qual é o tipo de problema e pessoa que você sente mais tesão de ajudar? Se hoje consegue ter essa clareza, é a mulher empreendedora resolver o negócio dela, é a mulher que tem problema com o marido conjugal, é a mulher que tem problema com os pais e continua refletindo em várias outras áreas da vida dela. É o homem que se sente inseguro e não consegue se impor. Enfim, você, dentro de todas as pessoas que você já ajudou, que você já treinou, que você já tem muita experiência, você consegue identificar qual é aquele público, qual é aquela pessoa, né? nem o público, né? Fala para mim o nome de uma pessoa que você ajudou você sentiu um prazer tão grande, uma satisfação, uma realização tão grande, que se você ajudasse essa pessoa todos os dias, você seria 100% alinhada e realizada com a sua proposta. Você consegue lembrar o nome dessa pessoa? É... Amel. Merriane. Amel. Amel é... Uh, uma, é uma mulher, é, 32 anos, mineira, mãe de dois filhos, pequenos, é, psicóloga, psicopedagoga, casada, mora com a mãe, é, em estado de ansiedade profunda, princípio de depressão, é, não conseguia trabalhar mais, não conseguia reagir à, à situação, estava presa na casa, não conseguia interagir mais com, com a sociedade. É, e, e ela voltou a, a fazer as coisas que ela mais gostava. Ela voltou a, a trabalhar, ela voltou a, a estudar, ela voltou a terminar a sua graduação. Está fazendo uma pós-graduação, ela está em outra situação agora. É... E assim como ela, outras, outras mulheres também, é, até Perfeito. agora. Perfeito, vamos, eu... vamos pegar a Mel. Olha só, você imagina que quantas mulheres como a Mel existem no Brasil, na América Latina, que estão vivendo exatamente o que ela está vivendo hoje? É infinito. Sim, é, se descreveu talvez a, a, a, uma mulher hoje em dia com 32 anos, talvez se eu pegar 100 mulheres, 8 em cada 100 vivam desafios parecidos com o da Mel. Então, o que, que eu quero te trazer aqui? Se você focar em histórias, hum. não só histórias da sua vida também, superações que você contou para a Mel, que ajudaram a Mel a desenvolver força ou que ajudar a Mel a se conectar contigo e confiar em você para dedicar tempo, investimento, dinheiro, é, abertura né, para expor uma série de coisas, são milhões de Mel, você não pode ainda atender milhões de Mel. Então, se eu fosse você, que é uma multipotencial, multitalento, multipaixões. então às vezes falar para sempre palavras assim é difícil. né? Então, pensa o seguinte, uhum. se comprometa num ciclo de três meses, seis meses, o que for, mas com data para finalizar, onde você vai fazer tudo pensando na Mel. Os conteúdos que você vai fazer pensando na Mel, você vai imprimir a foto da Mel, botar do lado do seu computador, Qualquer texto que você uhum. faça, qualquer live que você faça, todas aquelas reflexões uhum. que a gente trouxe ali, 100% para a Mel. Porque quando você foca ali na Mel, óbvio que vai ter o, uhum. a Leandra, de 50 anos, vai ter o Ricardo, de 28, Sim. vai ter a Maria. Eles vão vir uhum. também, mas você vai estar tá falando de forma muito clara para a Mel. Você pode, se quiser, uhum. até chegar ao ponto de falar você, tipo, usar o feminino em todas as suas. É, uhum. Formas de Postagem. escrever e tal. Porque assim você vai conseguindo sair do, da, do genérico de do genérico. todo mundo. E o que eu te ajudo também é para você melhorar sua performance no esporte, para você desenvolver ritual matinal, para você crescer na carreira da CLT, mas para você empreender também com veterinário, para você, saber... É, é muita coisa e ninguém uhum. se identifica com você visceralmente. Porque a parada Exato. é você gerar o um nível de conexão que a pessoa do outro lado fala assim, cara, eu preciso da Alice na minha vida de qualquer jeito. Eu não posso seguir mais um dia da minha vida sem uhum. a ajuda dela. Isso você vai uhum. conseguir só com nível de especificidade. Aí você depois vê uhum. se você está curtindo, se faz sentido, uhum. se você ajusta. Mas você testa um mês, três meses, se compromete com um período uhum. e a partir daí você adapta. Faz sentido? Faz sentido Perfeito. isso? Sim, sim, sim. Faz sentido, sim. Sim, sim. Show. Sim. E sobre a segunda, só para é, ter um tempinho pra, em relação à sua segunda parte também. Quando você for entrar numa sessão experimental com a Mel, quando você for fazer um acompanhamento inicial, uma troca e tal, você tem que gerar um máximo de valor, mas você não pode entregar a transformação toda. Uhum. Lembra que é uma amostra, então você tem que... Vamos uhum. dizer, ah, em uma hora eu resolvo uhum. o problema da vida da Mel para todos os tempos, eu acho que não, né? Pelo problema que você trouxe aí, não é só um sim, encontro sim. de uma hora que vai resolver tudo. Mas só então você limita não. aquele momento, 15 minutos, meia hora, 60 minutos, o que for, a melhor forma de você, de repente, entregar o um primeiro passo uma pequena vitória. Para uhum. ela já se sentir... É, provavelmente sim. a Mel estava o quê? Sem oxigênio. Já, meu irmão, aqui...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 um negócio online minimalista, então clica aqui embaixo, você não vai se arrepender. Para quem não está conseguindo respirar, se ela conseguir dar, dar uma respirada, nossa, tipo você baixar um pouquinho a água e ela entender que fazendo uma jornada, você vai explicar para ela, existe uma jornada, você vai conseguir abaixar a água toda, você vai conseguir sair de banho tomado, empoderada, maquiada para conquistar né, o tanto que ela deseja, Aí, só em dar essa visão e ela entender que tem luz no fim do túnel, já é maravilhoso. Você não precisa sim. entregar já a luz toda, porque não dá, simplesmente. Né? Então, de repente, o que você fez com as empreendedoras, a dor delas era mais pontual, e você conseguiu, numa live, no num encontro, numa mentoria, ou no que você entregou, já resolver tudo. E aí, duvido então. que elas não precisam ainda de você. Com certeza sim, sim. elas precisam, mas você deu, você passou uma percepção de que já elas... Que já, sim. Né? Então, é importante você sempre demonstrar a jornada completa, explicar o um mapa completo, para elas entenderem que você só falou disso daqui. Existe isso, isso, isso. Ah, mas já está bom isso daqui. pô mas Você vai abrir mão de todo esse resto? Olha só, sim, sim. você vai se contentar com migalha? Esse é só o primeiro passo. Você pode ter isso lá na frente. Então, você faz o trabalho de futuro ideal, né? Você projeta tudo que ela uhum. pode ter e isso numa sessão experimental é maravilhoso porque aí ela já vai sair dali com uma pequena vitória então é muito importante pensar em algo tangível e concreto uhum. é o balão de oxigênio um exercício uhum. uma ferramenta um, uma percepção uma luz para algo que ela não via mas você mostra que o caminho né, é verdadeiras transformações não acontecem como eu estava falando, né? em stories ou numa live né de uma hora sim, sim. ou numa sessão de meia hora ou 60 minutos. Então, assim, eu acho que você vai ter mais recursos para depois conseguir fazer um follow-up e mostrar que, que, sim, existe um caminho mais profundo caso elas queiram seguir em frente contigo. Perfeito. Valeu. Beleza? Claro, eu agora. Pelo menos eu estou agora mais focada. Porque o que estava me incomodando era isso, exatamente. Estava tirando o tiro para quanto era lado, então fica difícil assim. Foca então. na Mel por enquanto, tá? Por isso, quer dizer sim, que sim. você vai focar para sempre nela. Para sempre mas nela, mas vou, vou fazer de... um teste pelo menos para começar, então aí fica mais, mais tranquilo. É isso. E aí você sim, vai abrindo sim, novas portas sim, quando você ficar bem o trabalho né, em sim, cada sim. uma das etapas. Tá bom? Valeu, Ian. Muito obrigado, hein? Nada Valeu isso. sua Parabéns caridade comigo. <risos> Nada, foi Valeu um prazer, muito, muito obrigado. Aqui. Obrigado tá? aí pela sua presença. E tchau, muito tchau. boa viagem. Tchau, tchau. Obrigado. Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham curtido aí essa live. O conteúdo foi bem profundo no início para mostrar para vocês que é mais que 15 segundinhos, né? a gente trouxe aí elementos para que vocês vendo a gravação possa já ter clareza da linha editorial perfeita, que é a linha editorial que vai gerar valor para a sua galera, que dá também para vocês, a partir daqueles pontos, né? minimizar a dor, estimular a sonho, quebrar a objeção, você criar uma narrativa super simples para levar essa pessoa para um a um, para o seu direct, para o seu WhatsApp, e aí você oferecer Sessões experimentais gratuitas para venda de produtos maior ticket. Né? Mentorias, consultorias tal. Que isso funciona muito bem. E aí depois, conhecendo super bem quem você vai ajudar, as suas mels, a sua galera, fica muito mais fácil você criar um curso online e escalar. E aí você consegue criar sistemas que trabalhem para você, sistemas mais automatizados. Inclusive, para quem não está sabendo, aí, no dia 6 de dezembro vai rolar um evento no Mi XP experience inédito, nunca fiz esse evento, vai ser a primeira vez para vocês aí, onde eu vou mostrar no detalhe como construir esse negócio online minimalista para vocês criar esse sistema aí, trabalhando 4, 5 horas por dia e rendendo distos, mais de 5 distos, né? mais de 10 mil reais, 15, 20, 30 mil reais por mês aí, que é mais do que o suficiente para a gente ter uma vida top, e óbvio, se você botar mais lenha na fogueira vai ter mais, né? mas trabalhando quatro, cinco horas, dá para fazer isso, que é a vida que hoje eu tenho, que a Thaisa tem, e cada um com seus negócios, a gente vai mostrar como que a gente fez os nossos e vai mostrar como que uma galera aí da tribo já vem construindo esses trabalhos, como o próprio Arnaldo, que participou da mentoria do programa avançado é, no Mi, e conseguiu botar no ar em uma semana já o que a gente trabalhou lá, e teve um, uma aula aqui, gente, que vem que... Só de lucro, foram 17 mil reais investindo mil reais. Então dá para ter muito resultado legal, porque tudo que eu trago é mais simples, focado no que a gente pode fazer nesse primeiro momento, o que deve fazer, não tudo que pode fazer. Então eu vou trazer isso tudo aí para vocês nesse, nesse evento que vai ser no Mi Experience e espero que todos participem porque vai ser surra de conteúdo. Tá bom? Então, galera, grande beijo.